Salve pessoal, vocês estão bem? Espero que sim. Chamando vocês para tomar um cafezinho, beleza? Espero que vocês estejam escapando, né? Hoje a gente vai abordar alguns assuntos, entre eles a reconstrução do Morro do Piolho, beleza? Que vocês fortificaram aqui através do canal, então vou prestar contas aqui para vocês dizer o que aconteceu com a casa da Valéria e da Dona Thelma, certo? E também vamos falar um pouquinho do litoral aí, o que está acontecendo no litoral, certo? Vamos falar um pouquinho disso e do lado humano e do lado desumano dessa questão, que é sempre bom a gente... Abordar antes de tudo, se você quer fortalecer o litoral de qualquer jeito, tem aí um de qualquer forma que você possa, né? Desde com doação de roupas até com Pix. Tem um, no meu Instagram um vídeo que eu coloquei direto dos moradores que mandou para mim. E aí lá no final do vídeo tem alguns é, comunicados de entidades que estão lá: tem o Pix, tem a conta do banco, tem um jeito de você mandar de repente roupa, tá tudo lá. Você entra em contato por lá. Tá bom. A gente não vai fazer nenhum tipo de arrecadação para cá que a gente já tem uns problemas monstros da gente, e também porque tem muita gente competente do lado de lá trabalhando, tá ligado? A gente já entrou em contato com gente nossa, que tá lá dentro, que tá em residência artística, inclusive Newton, boa sorte pra você aí, Newton Canito, que tá aí, mano, boa sorte, tomara que você consiga de toda forma, meu amigo, é, fortalecer essas pessoas, porque às vezes as coisas acontecem né? É, de uma forma misteriosa, então você tá aí com a sua equipe, de repente é para você poder fortificar as pessoas que estão aí, tá bom? Então a gente está em contato com outras pessoas lá também, mas é o melhor jeito de você fortificar é isso, você entra lá no videozinho que eu postei logo no começo, que eu não tenho coragem de postar os outros, é muito triste, tem um monte de gente de lá me mandando vídeo, inclusive eu peço desculpa, mas eu não tenho coragem de postar, gente, é, muita, é muito desumano, sabe? Você vai postar essas imagens, então, então eu coloquei aquelas porque vem agregado com as informações em seguida, tá bom? Da doação, a gente tem que sempre fazer alguma coisa que seja útil para o tipo outro, né? Não adianta fazer vídeo alarmista, vídeo mostrando as coisas, se você não for fortalecer. É, pelo menos é o que eu acho, beleza? Então, é, eu queria dar um comentário, pessoal, porque tá acontecendo uma exploração. Como a gente parece que se tornou especialista, hein, mano? Em explorar as pessoas na hora do desespero. Que triste isso, hein, mano? Tá da mesma forma que eu vi relatos aqui de moradores que me escreveram dizendo que as roupas foram divididas, que as pessoas doaram a própria roupa para quem não tava com roupa mais, a alimentação foi dividida, a água foi dividida, também tem uns relatos que estão chegando aí que, mano, é lamentável, 40 pau numa garrafa d'água, sabe? 20 mil pro cara buscar o cara de helicóptero, velho. Tá ligado? O cara tá com a família dele lá, ele foi falar com o cara de helicóptero desesperado para voltar para São Paulo, vai perder o trampo, vai perder o corre, certo foi, foi só turistar lá, foi só passear, muitos inclusive foram comemorar aniversário de casamento e tal, e aí o cara quer voltar, os caras querem cobrar 20 pau, mano, quer cobrar não, estão cobrando 20 pau, os boys que podem pagar estão pagando, e os pessoal pobre, mano, da, da correria, os classe média, estão se fudendo lá, não tem como voltar, beleza? Desumano pra caralho, mano, desumano, tomara que esse dinheiro podre que vocês pegam aí, não faça muito bem pra vocês não, tá ligado? Porque dinheiro também vem com energia, viu? Não é só colar roubado, relógio roubado que vem com energia, não. Bagulho tomado dos outros assim, mano, vem numa, numa energia ruim da porra, mano. Tá ligado? Cuidado vocês que vai gastar esse dinheiro aí. É, pizza, 120 pau uma pizza, mano. Porra, mano, vocês estão de brincadeira, mano. As pessoas passando fome. Fila na padaria pra comprar. É um relato do mano que ele falou pra mim que ele pagou 20 reais na marmita é, meio-dia. Quando ele foi comprar pra família dele à tarde a mesma marmita, já era 45 pau, mano. Pô, vocês estão de brincadeira, mano. Isso aí que dá tristeza. Ó, de verdade mesmo, dá tristeza, mano. Você vê as tragédias em outros lugares do mundo, as pessoas tudo se unindo, tudo aqui, a primeira coisa que faz é aumentar. Lembra da gasolina? O que os caras fez na gasolina? Os caras meteu o louco na gasolina, tava explorando todo mundo pra ter gasolina, mano. Isso é lamentável, pessoal. Lamentável demais, mano. Eu não quero acreditar que a maioria é assim, porque tem a maioria também que fortalece, que ajuda, né, mano? E uma dessas ajudas a gente sabe que, que é real, porque aqui a gente fez uma campanha no canal, para a Valéria né, e a dona Thelma, vocês lembram a dona Thelma do Morro do Pior, que eu falei que ia tomar um cafezinho na casa dela, e a Valéria também que está reconstruindo a casa dela, ela organizou os moradores quando a gente foi fazer a reconstrução das sete casas, que depois viraram nove, por causa da, da Valéria e da Thelma, e ela ficou por último nessa reconstrução, ela viu o lado de todo mundo na distribuição de cesta, ela viu o lado de todo mundo na distribuição de material, muitas vezes... Eu tava lá, eu vi, muitas vezes os moradores entram né, em conflito com a gente e é, mas só veio nove fogões e tal, meu nome tava escrito Falei, amigo, seu nome tava escrito, mas não tava né, no emergencial, né? O emergencial é sempre pras mães solteiras, mano, tá ligado? É pras mães, mano, é pras as vós que tá lá com os netos, tudo, entendeu? E depois vem os caras, a gente faz pelo menos dessa forma Se a gente tiver errado e alguém tiver uma opinião melhor, põe aí também, lá no comentário Mas a gente sempre pega as mães com os filhos, que é o desespero Depois pega os caras, certo? Então, a gente conseguiu reformar boa parte da Casa da Valéria, mas ainda tá faltando um pouquinho. Então, quem tiver na campanha lá, da hora, obrigado, certo? O da Valéria tá, tá faltando um pouquinho, o da Dona Thelma, o pedreiro tá trabalhando a milhão. Né? O pedreiro não tá dando descanso. Então, eu acho que da Dona Thelma a gente já terminou, praticamente vai terminar, e o da Valéria vai faltar ainda um pouco de acabamento, vai faltar... Então, quem tiver, de repente, uma doação aí de fio, parte elétrica, conhece alguém de depósito, é o que mais é caro, mano, é o que mais ela vai precisar tá bom entre em contato com a gente aí porque às vezes não é só o PIX não é só a doação que vocês doam aqui às vezes você conhece alguém também fala pô tem um cara no depósito pode doar uma parte da parte elétrica uma parte do encanamento que é mais caro também encanamento da parte dela ali o mais caro que a gente vê o encanamento e a parte elétrica tá bom então quem tiver isso aí quiser doar de toda forma eu tô aqui para agradecer a campanha praticamente a gente encerrou a campanha né só vai continuar até terminar a casa dela nessa parte aí mas eu quero agradecer, mano, que vocês chegaram com a gente lindo. Eu vou pôr a prestação de contas na campanha do Apoia-se, barra interferência, porque vai demorar um pouquinho pra Valéria e até eu mandar as notas, porque elas estão comprando material picado, e o pedreiro também que tá fazendo vai ser pago com esse dinheiro. Então, muito obrigado desde já. Foram mais de 7 mil reais arrecadados. Sabe, é uma bênção para essas mulheres. A gente estava esperando aí 2 mil, 2.500, e aí a gente arrecadou mais de 7. Já destinamos para elas. O Outra Parte o acabamentinho que falta, principalmente da casa da Valéria, né? A gente vai correr atrás também para fazer esse, esse, esse destaque aí. E a gente vai pôr a prestação lá no Apoia-se Barra Interferência. Se você não é do Apoia-se Barra Interferência e quer a prestação, só pôr aqui no Instagram, Ferrez, meu e-mail e tal, entre em contato comigo dando a prestação. Eu vou lá e ponho. E não interessa se você doou 5 reais, 10, dou 5 mil, do mil, doou R$ não interessa. Interessa que você ajudou e você tem direito a essa prestação de contas. Você sabe que a gente aqui deixa tudo transparente, tá bom? O objetivo é fortalecer o próximo, certo? E eu vou aqui também aproveitar o um enredo, mano, e fazer uma, um presente aqui pro pessoal do Apoia-se, que faz aí o, no meu nome, né? Que fortalece a minha carreira. Esse ano, nós vamos lançar, lançar quatro autores, pela o Povo, com dinheiro desse apoia-se também Esse após faz milagre sabe Nós vamos anunciar esses autores aí Tem um autor aí que vocês não vão acreditar Que a gente vai lançar, já está esgotado No mercado há muito tempo, é um cara que começou A dita literatura marginal também Lá atrás e tá precisando vir com o livro novo aí, vir com o lançamento. E a gente vai, vai lançar esse cara agora, né? Vai fazer esse lançamento aí. Vamos passar uns meses editando o livro. Tem cara do Cordel também, que vai fazer a parte do Cordel aí, da literatura marginal também, né, mano? Tem a ver com, com o Cordel também. O Cordel é a raiz do que a gente continua fazendo hoje, certo? E o Cordel no Brasil é bem desvalorizado também, então a gente vai lançar também. E eu vou relançar o Amanhecer Esmeralda, o livro infantil, já tá desenhando, o Claudio Furton já tá desenhando lá, mano, tá ligado? Eu sempre, quando eu vou falar com o Claudio, eu sempre fico besta, mano, com, com o trabalho do Claudio. Porque o Claudio Furton é daqueles desenhistas que, se, que te surpreende sempre. Então, ele tá fazendo um trabalho lindo, Amanhecer Esmeralda. Vocês vão ver assim que vai ser o livro, eu acho que vai ser o top dos top do Amanhecer Esmeralda. E, e essa edição já tava esgotada há algum tempo, ela pertencia a uma editora que, mano ficou lá com os direitos e tal, não, não repreensou, e a gente pegou agora os direitos para poder fazer, porque eu acho um livro importante, tá ligado? A Mãe Cismeralda é um livro que, na minha carreira, assim, é um livro bem importante pelo depo depoimento que tem. Então, para vocês que fortalecem o apoia-se lá, barra ferrez, a gente vai sortear mais dois livros, né? E não sortear não, eu vou pegar os nomes ali da, da, da coisa, e eu estou indo por ordem, tá? Da, do que o apoia-se me manda, dos nomes. Então, o Frederico Condé, ele é de Brasília, Asa Norte, Certo? Ele vai receber aqui ó, o Astronauta, do Mutarelli, feito pela Comic Zone. Se você não tem esse exemplar ainda, você está perdendo a oportunidade de ter uma obra incrível, com um bookplate, certo? É uma obra incrível, incrível, incrível, que já fala um pouco de isolamento social, já fala um pouquinho disso antes de ter tudo isso, antes de ter pandemia, ter tudo, certo? Então, um trabalho aí do Lourenço Mutarelli, Flávio Moraes, Fernando Saike e Olavo Costa. Publicado pela Comic Zone. Vai receber esse e também vou mandar o Palavrarmas aí, ó. O nosso audiobook com participação de uns caras monstros como o Gog, como é, o Dundum do Facção Central, o Alanda Rosa. Tem um monte de gente boa aqui que participou, certo? Então a gente vai mandar esses dois aí. Lá para a Brasília, mano. Ó de onde o mano me apoia, é da hora. Fico feliz, cara, é demais. E o Eduardo Batista dos Santos sai do Jardim Caboré. São Paulo, isso é de Sampa, Jardim Caboré, vai receber um conto de Natal, da Comic Zone também, beleza? E vai receber o Palavrarmas, certo? Também o audiobook é aí, então fica ligeiro que vocês vão receber isso em breve aí, se vocês, é, o endereço já tá aqui, inclusive quem não, quem tá na campanha do Apoia-se, mim aí, a Barra Fez, não tá pondo o endereço, põe lá pessoal, porque muitos nomes que eu vou separar não tem endereço, eu sei que vocês não fortalecem, para ganhar nada, eu sei que vocês só querem a continuação da carreira e do que a gente faz aqui, envolvendo editor, envolvendo trabalho artístico, tudo, mas é importante também se vocês o endereço, que eu faço questão de mandar um, um presentinho para vocês, tá? Voltando ao tema do litoral, mais uma vez, meu, se você está vendo alguém abusar nos preços, se você está vendo alguém tomar essa atitude de covarde, denuncia, não corrobora, mano, fala, meu, isso aí você tá sendo covarde, você tá se aproveitando das famílias, o pessoal tá passando por necessidade de água, de comida, tá ligado? É, um, é uma catástrofe assim que a gente nunca viu igual, mano. E pior que vai chover de novo, então pode se agravar de novo, as estradas estão interditadas. Tem estrada que sumiu 8 quilômetros da estrada, gente. Não é brincadeira não, mano, mais de 45 pessoas mortas. Isso porque ainda, oficialmente, o carnaval vai acabar hoje, né? Então assim, você imagina depois que os caras vão dar atenção mesmo para a situação, o tamanho da encrenca que é, certo? Então, primeiramente, mano, vamos ser humano, mano. Esqueça valor financeiro, mano. Vocês vão morrer, vocês vão levar nada. Caixão não tem gaveta, mano. Tá bom? Para de ser oportunista, mano. Fortalece seu irmão. É um momento lindo para você exercer o lado humano da coisa. E quem tem comércio, geralmente tem isso também, tem muita humanidade. Então vamos exercer Tá bom? Cobra a pessoa para ser humano. Fala, mano, na moral, mano. Você acha justo você cobrar 40 pau numa garrafa d'água? Você acha justo? Você acha que esse dinheiro vai fazer bem para sua família, parça? De verdade mesmo? Você acha que esse dinheiro vai fazer bem para sua filha, pro estudo, pra comida que você vai comer ali, que você não vai pagar o preço que nós estamos pagando? Você acha que vai fazer bem? Então é o momento da gente se unir tá bom? E quem puder colaborar, por favor, mano, deixe tudo de lado e colabore aí, faça sua doação através dos números que a gente colocou lá, tá bom? Já no vídeo do Instagram, beleza? Um grande abraço para vocês e a gente volta em breve, tomara com notícias melhores. Salve!